Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é para mostrar um pouco aqui da nossa jornada no Vale do Silício. Você vai ver que hoje o tempo não está ajudando muito, como você pode ver está inclusive chovendo agora, mas a gente fez o possível para te mostrar imagens feitas em Stanford, no Google, dentro da Apple também e na cidade de Palo Alto onde a gente visitou a Hannah House e conversou com a Garg que hoje é investidor pela tal Ventures. Lembre-se sempre de se inscrever no nosso canal, clicar no joinha para você ficar sempre recebendo notificações das nossas atualizações e deixe aqui seu comentário, fala um pouco o que você achou do vídeo para a gente conseguir melhorar e atender de repente uma necessidade sua, aí, uma coisa que você queira saber muito aqui a respeito do Vale, tá bom? valeu. A gente está agora caminhando pela cidade de Palo Alto Onde você pode ver aqui a principal rua da cidade É a rua onde fica a Apple, Starbucks, Habita, Etieti, Starbucks As maiores empresas ficam aqui E a gente hoje vai ter um encontro com a MIT Daqui a pouco eu vou passar um pouco para vocês do que é a Hanna House, e exatamente o que a gente pode encontrar lá. Bom, nesse vídeo a gente vai mostrar um pouco da Hanna House, né, que tem essa área aqui de Workspace, e também esse café, que acaba sendo um, uma área bem concorrida aqui do Vale, as pessoas fecharem negócio, pessoas conversarem, fazerem networking. Todo mundo que você está vendo aqui está fazendo algum tipo de, de negócio, está né? conversando, está trabalhando em torno de uma ideia. Então é muito provável que você encontre por aqui investidores, empreendedores, mentores de negócio e aqui são as pessoas que estão aqui a trabalho e que tem uma área no qual working para tocar o um negócio delas. Bem interessante essa área que, se você vier para Palo Alto, é bom conhecer. Bom, essa é a entrada, eu diria, triunfal de Stanford, né? Porque a gente tem aqui um campus belíssimo. Você pode observar que a estrutura de Stanford é muito bem pensada, muito bem planejada. E está ali o prédio central dessa universidade que a gente vai ver mais de perto daqui a pouco. é a nossa entrada no campus da Universidade de Stanford. Hoje também vai ser um dia de grande aprendizado, porque aqui é um lugar muito esperado por todos nós para conhecer. Pode ver o prédio central de Stanford, que é realmente um prédio muito imponente, né? muito bonito, inclusive um local que eu já fui multado uma vez, fui estacionar aqui, não observei que tinha essas indicações, chequei a Tá tudo bem, eu voltei tinha uma bela multa aí me esperando. Bom pessoal, estamos passeando aqui por este tempo e aqui bem de perto ó, você vê a capela né, onde são feitas as formaturas das turmas que se formam aqui por Stanford e esse é o prédio principal um prédio bem bonito a Roosevelt, Roosevelt Tower lá em cima onde dá para se ter uma visão bem ampla de Stanford e aqui aquele gramado que é tão famoso né, que você vê uma foto do alto no site de Stanford bem ali você é, são tiradas várias fotos de turmas que se formam aqui E tem o S, né? o, o símbolo de Stanford ali Ali é o Jordan Hall É realmente uma estrutura inigualável, Stanford hoje Tem um mundo que transita em torno dela E em torno dos estudantes que por aqui vivem uma das áreas mais icônicas do Vale do Silício e, segundo alguns, se não existisse Stanford, talvez não existisse Vale do Silício, vale, com certeza, a visita, para conhecer um pouco mais, saber e se integrar aqui com essa região. Essa aqui é a loja de Stanford, são dois andares aqui de loja, e ainda tem uma área subterrânea, várias coisas e o mais interessante está bem ali ó. eles têm uma um programa da Apple voltado para a educação que dá desconto na compra dos equipamentos se você é estudante então você tem ali ó uma área cheia de produtos Apple e que tem essa vantagem para quem é estudante e ali embaixo você vê né? várias oportunidades aí de souvenirs de Stanford eles têm lápis, tem caneta, tem broche tem tudo que você imaginar com a marca de Stanford além das camisas e toda a área de livros né, que o aluno precisa, material escolar estou de... falando de mochila, estou falando de pasta, caderno tudo que você imaginar é uma loja bem grande, né? Eu tô passando aqui só pra você ter um, pre um preview do que que tem por aqui mas abaixo daquilo ali tem muita coisa ainda. É uma loja maior do que a de Berkeley. Bem maior. Bom gente, dando uma geral aqui, ó. Essa área do campus, que é bem bonita. Tem vários prédios aí, centenários. É uma área que é muito usada nos eventos de Stanford, se você observar o canal dele você vai ver muitas fotos, filmes, todos gravados aqui. Ali é a entrada de onde a gente veio, uma área aqui do Memorial Court. Ali é um grupo chegando até Stanford. Resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês o tamanho né, de Stanford, a pujança da entidade, até onde a vista alcança aqui é Stanford, para lá a mesma coisa, para lá e além né, a mesma coisa e aqui também, Então você pode ver que é realmente muito, muito grande, teria que passar um dia inteiro aqui ou mais até para cobrir completamente a universidade. Aqui você vai ter somente uma, um preview do que te espera aqui na Califórnia quando você vier visitar Stanford. Bom, passando aqui pela área aberta do Google, onde você pode ver todos os mascotes né, que já foram símbolos do Android. Tem ali o KitKat, tem ali o Oreo, e agora a gente vai dar uma olhada também na loja do Google. Vamos lá, dar uma olhada. Bom, a gente está aqui na loja da Google, né, onde você vê vários souvenirs com a marca famosa. E a gente tem ali uma sala de estar, passando um filme dos Minions. E aqui a gente encontra casaco, caneca, caneta... Caderno do Google Usa pincers de Smart Home Com fones de ouvido a Câmera de segurança Fechadura inteligente Termostato da Nest O Chromecast Aqui a gente tem cartões postais do Google A gente tem Garrafinha com a marca do Google, sacolas, essas canecas que podem ser canecas de café, ó, cadernetas aqui com a marca do Google, roupas de criança diversos tamanhos aqui, temos também squizzes, óculos, canetas e mais canetas de variadas cores aqui. Aqui a gente tem uma localização em tempo real onde você vai, pode reconhecer o endereço da tua casa, um local bem concorrido aqui. Aqui eles deram uma ampliada né, nos, nas amenidades que tem à volta aqui, guarda-chuvas, capas de chuva, uma área de estar e inclusive também uma área que um provador, né, que é uma coisa que não tinha na loja do Google, já tem. Novas opções de camisa, camisas mais coloridas, as garrafinhas ou nas cores do logo da Google. Casacos, que era uma coisa também pouco comum. Você pode ver aqui que já tem bastante coisa. Muita camisa, ó. chapéu, garrafinha, com a marca do YouTube também. Novos casacos. observar coisas bem legais. Com a marca do Google já estão por aqui. Olá pessoal, aqui ó dá para você ver o campus inteiro da Apple e eles entregam um tablet como esse aqui ó e aí você vê dentro do campus e fica é, pode levantar essa tampa e entender exatamente cada detalhe de como foi planejado realmente fazer um tour virtual porque existe muito interesse do público em saber mais sobre o novo campus da Apple né o, o Apple Park aqui a gente tem algumas curiosidades e uma loja planejada conforme as outras lojas, porém com alguns diferenciais. Essa é a única loja fora a Apple One, que é do fica no Infinite Loop, onde você encontra souvenirs como camisas, bonés, sacolas que você pode ver na outra parede. Você encontra todos os produtos da Apple mais esses produtos que você só encontra aqui. Aqui ó, você pode ver vários designs possíveis das camisas em preto e branco e muitos desenhos nelas. Aqui você já vê algumas sacolas, roupas de criança, bonés tudo, se você observar pegando aquele design muito parecido das caixas dos gadgets que são fabricados pela empresa. Aqui ao fundo você tem o café, que também é um café italiano que você só encontra aqui. Daqui a pouco eu vou esse tipo de café. Da última vez que eu estive aqui, eu gostei muito. Outro detalhe é essa escada aqui que leva ao terraço, produzido ó, com esse tipo de material aqui, vindo direto da Itália, um mármore italiano. Bem interessante também esse detalhe do campus Olha que bacana, estamos chegando na Intel e aqui você pode observar o logo da empresa, ali atrás a loja, olha que bacana, loja da Intel que está quase para fechar, mas vai dar para a gente mostrar aqui um pouquinho do que é essa loja, perceba que tem muita coisa bacana. hein? aqui você pode ver alguns souvenirs com a marca da intel e aqui nós temos casacos e até um sim, olha que legal casaquinho aqui com a marca, os panos garrafinho da intel como você pode ver aqui Legal, tem o telo também Aqui você vê alguns óculos Mais material, é outra loja também que deu uma expandida Apesar do tamanho da loja não ter mudado muito, eles melhoraram um pouco A questão dos produtos Deixaram a loja também mais atrativa eles têm algumas bolsas aqui, alguns artigos que você só encontra por aqui. As garrafinhas também foram redesenhadas. Você observa que elas estão no design mais atrativo. Bolsas ou com a marca da Intel. Isso aqui já era, já era conhecido. Mas eu gostei desse casaco aqui. Eu achei bem... Interessante Enfim, muita coisa bacana Dentro aqui A loja da Intel, muito souvenir você presentear. Bom, vamos dar uma olhada no museu da Intel. Tem muita coisa bacana aqui, muita lembrança de quando a empresa foi criada e muitas fotos né, dos engenheiros. Para quem não sabe, a gente conta um pedaço dessa história na, no documentário que a gente desenvolveu sobre o Vale do Silício. Tem aqui no canal e você pode ver que a Intel é uma empresa que tem aí por volta dos seus 50 anos, ela surgiu da Fast Shield Company e os dissidentes dessa empresa montaram a Intel, na época foram tratados como traidores pelo pessoal da Fast Shield. mas a Fast Shield foi embora e a Intel prosperou. Hoje a Intel não é uma empresa tão grande quanto o Google, quanto Apple, mas os feitos dela, os processadores dela estão presentes em boa parte dos computadores no mundo todo e também nos celulares, que acabam sendo um computador também. Então esse museu ele realmente é interessante para você ver um pouco dessa história, saber quem é a Intel e de certa forma ele conta um pouco da, da história dessa revolução moderna onde a Intel é protagonista. Porque a gente tem um pedaço de silício que dá nome aí a... ao vale do silício, né? então esse é o um ingrediente presente nos chips eletrônicos e que é a base aí do trabalho que a Intel realiza. Nesse museu aqui você fica sabendo todos os detalhes de como isso funciona, inclusive a Intel tem ali ó um vídeo mostrando parte desse trabalho, de como o silício é feito e como é que a coisa dentro dos laboratórios da Intel Funciona, realmente tem muito aprendizado aqui, tem muito também de história e é um museu muito bem pensado para descrever um pouco da genialidade aí dessa empresa, vale a pena a visita.